E a semana começou sangrenta. Aliás, não foi à toa que eu avisei para procurarem ativos mais seguros na semana passada, né? Bom, ao longo desse final de semana, a guerra comercial entre Estados Unidos e China se intensificou. Com o presidente norte-americano xingando muito no Twitter E os chineses decidindo desvalorizar sua moeda para o menor patamar dos últimos 11 anos Na tentativa de neutralizar o impacto das sobretaxas comerciais impostas por Trump na semana passada E o problema da moeda chinesa mais fraca É que isso aumenta o desequilíbrio comercial não apenas entre a China e os países desenvolvidos como também com os países emergentes, produtores de commodities agrícolas, como é o caso do Brasil, que certamente terá suas exportações prejudicadas. Só para vocês terem uma ideia, as bolsas mundo afora afundaram e a demanda por ativos mais seguros disparou nesta segunda-feira. O índice SP500 fechou em queda de 2,98%. Completando a sua sexta queda consecutiva O índice Down Jones também não ficou muito atrás não E teve a sua pior sessão de 2019 Com queda de 2,90% O ouro se aproximou dos 1.500 dólares a onça E até o Bitcoin voltou ao patamar dos 11 mil dólares O Ibovespa por pouco não perdeu a casa dos 100 mil pontos Fechando em queda de 2,51% aos 100.097 pontos. Já o dólar disparou 2,29% a R$ 3,98. É, e tudo indica que essa guerra comercial tá só começando, viu? Então se preparem porque o banho de sangue deve continuar.